Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra fazer uma make diferente com vocês. Eu já tentei usar produtos com diferentes finalidades, então eu decidi postar hoje pra vocês essa tentativa de uma make mais elaborada, mais diferentona. Eu não costumo fazer isso sempre. Esse vídeo, na verdade, ia ser um, a minha make de sempre com os meus produtos novos, mas eu me senti que... Eu quero tentar uma coisa diferente, eu quero uma coisa mais colorida, de repente. Então, vamos tentar hoje juntos. E quero deixar claro, não sou maquiadora. Gosto muito de fazer makes básicas, então, essas makes mais diferentes. que então, eu vou testar, começar a testar aqui no canal, não são a minha especialidade, estou aprendendo, assim como eu quero que vocês aprendam junto comigo também. Eu não tenho muitos produtos, então, é realmente trabalhar com o que tem e inventar moda, no... Aproveitando o que já está aqui. Óbvio, eu quero muito comprar paletas diferentes, comprar cores diferentes, de produtos diferentes. Então, se tu tiver algum produto de make para me indicar que tu acha assim, sensacional, eu tenho que ter, e que não custe um rim, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E vamos começar essa make porque eu acho que eu vou demorar. Se a câmera perdeu o foco de vez em quando, relevem, que é porque eu estou testando ainda essa câmera nova. Então, eu estou aprendendo. Então, Pode ser que decrepe no meio. Eu vou começar com o que eu sempre começo, que é prendendo o cabelo. Eu tenho agonia de fazer maquiagem com o cabelo solto, eu sujo meu cabelo inteiro. Então eu vou prendendo um rabão aqui em cima. E não contente, ainda fica esses fiapinhos assim que me incomodam. Então eu vou botar uma tiara pra segurar tudo pra trás. Bem linda, bem conceito, olha que maravilhosa. O foco desse vídeo não é ficar bonita no processo, é, a maquiagem dá certo. Eu começo já com a pele limpa, meu rosto já tá limpo, já limpei antes de gravar, então eu vou botar o meu hidratante. Eu tenho usado esse, é o da Biosente, ele é o One Face, hidratante nutritivo facial. Ele tem ácido hialurônico e vitamina E. Eu espalho normal assim com a mão e passo no rosto sem mistério nenhum. Eu sempre uso hidratante porque eu realmente me sinto incomodada com maquiagem, com a base e tudo mais. Então eu prefiro passar um hidratantezinho antes para dar uma tratada na pele, não deixar os produtos de maquiagem direto em contato com a minha pele também. Dá essa camadinha de proteção. Então assim, eu me sinto melhor assim, né? Eu sinto que é uma camada de proteção. Se realmente funciona assim, eu não sei. Aí, deixa secar um pouquinho isso aqui. Enquanto seca, eu vou passar meu hidratante labial. O meu é o Nivea original mesmo. Coitado, tá no fim do fim. E aí, com a pele já sequinha, eu vou passar... O que, que eu vou fazer primeiro? O olho ou a pele? Acho que a pele. Com a minha coxinha molhada, eu vou usar a minha base. Essa aqui é a Natural Look 4. Nude 4 da Ruby Rose. Eu amo essa base. E também a única que eu tenho. Mas eu gosto bastante dela. Eu ganho de presente. E assim, maravilhosa. Vou ter que comprar mais depois. Aí eu boto aqui na bunda da coxinha um pouco. Se precisar depois, eu aplico mais. Carimba e vai na fé. Eu tô com o meu espelhinho de sempre aqui. minha base maravilhosa, ela fica um pouco assim sentada logo que eu aplico, mas daí ela vai oxidar e vai dar tá certo, calma, que vai funcionar. Eu gosto de aplicar com a bunda da, da coxinha e depois de assentar com a ponta, porque daí parece que quanto mais eu passo a bunda, mais eu vou acumulando produto no meu rosto. Então eu primeiro aplico em tudo com a bundinha, depois com a pontinha eu venho assentando. E tirando as partes onde ficou com muita base acumulada. E eu tô olhando lá porque eu tô me olhando no visor, ver se eu não tô muito bizarra. Mas, enquanto, é isso aqui. Eu dou, óbvio, né, tem que cuidar pra não ficar com a raiz do, do cabelo de cor diferente. Então eu sempre dou uma ajeitadinha aqui com a esponjinha. E aqui na orelha também, pra não parecer que eu tô com uma máscara, né. Deixa eu ver. Ah, vou passar um corretivinho. O meu corretivo é o da Dylos. Ele é o corretivo stick 2 em 1, corrige e hidrata. Assim, não acho que ele muito hidratante, acho ele bem seco, na verdade. Mas óbvio, por ele ser em bala, ele é mais seco, mas eu acho demais, assim, a ponto de ele dar uma esfarelada e sair. Então, não é o meu favorito. Quero comprar outro, testar outro. E eu aplico esse triângulo e aqui no cantinho do olho eu faço como se fosse um delineado, assim, eu dou uma puxadinha. Dizem que isso é um lifting. Então, não sei, eu faço porque eu vi alguma blogueira fazendo, achei interessante, decidi fazer também. Não sei a explicação lógica do porquê que isso funciona. Aí eu vou dar uma sentada aqui, com a esponjinha grande mesmo, que já tá úmida. E esse corretivo... Ele é bem chatinho, porque se passar ele demais, tentar assentar ele demais, ele move, ele sai. Então tem que ir assim, bem com calma, não, não pressionar ele muito. Trabalhei ele, agora eu vou passar pó. Eu gosto de aplicar bastante pó na, na olheira, que como eu vou fazer o olho ainda pode cair alguma coisa. Então eu prefiro passar bastante e deixar que caia em cima do pó para depois eu varrer, do que ah, grude nesse corretivo e não sai nunca mais. Eu pego o pó e dou uma batidinha aqui para tirar o excesso, e aí eu aperto aqui e grudo aqui embaixo do olho o resto eu dou uma espalhada no resto da pele pra selar a base não que precise muito essa base já é bem sequinha mas eu gosto de dar uma selada extra principalmente porque como eu vou gravar eu preciso que isso aqui dure por um certo tempo. Foi aplicado, vou ficar com essa olheira branca, maravilhosa. Mas, calma que vai dar certo. Essa é a única parte da maquiagem que eu tenho certeza, porque é o que eu sempre faço. Então, agora vamos pros olhos. Eu quero testar uma coisa diferente, uma coisa que eu não faço normalmente. Eu tô aqui com os meus pincelzinhos. Vou pegar um pincelzinho. Não, primeiro eu vou esfumar o meu conca. Eu tenho essa paleta da Classic Nude. Da Panvel, eu adoro ela, ela tem umas cores maravilhosas, bem neutras. Então, eu vou escolher aqui o marronzinho que eu sempre uso para fazer meu côncavo. Eu não tenho os nomes das sombras, mas é a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta sombra depois do preto. Então, é essa aí que vamos usar. Eu pego aqui com o um pincelzinho que veio na paleta mesmo, a parte bem fofinha. E aí, eu vou esfumando só o côncavo. E assim, esfumar é um trabalho de paciência. Demora. Então, vamos sem pressa. Não gostei, quase não aparece. Vou fazer no outro também, mas só pra deixar igual. Essa parte tem que ser muito, com a mão muito delicada, muito levinha. Não é pra carcar o pincel no olho, enfiar a bola do olho lá pra dentro. É só pra dar uma leve passadinha, bem fraquinha. E aí vai fazendo. É a quantidade de vezes que tu faz, e não o peso da mão. Assim, no meu dia a dia, eu usaria assim, já ia estar tá ótimo, pra mim ia estar tá pronto. Mas a gente tá aqui pra inovar, pra fazer um negócio diferente, pra sair da zona de conforto. Então, beleza, Esse esfumei meu côncavo, dá pra ver que eu tô com... os com o cabelo bem marcadinho. Então, agora, vamos botar uma cor nesse olho. Eu tenho um batom bem vermelho e um mais vinho. Eu acho que... Eu, qual que eu vou usar? Se eu usar o vinho hoje, ou o vermelho, que é mais vivo. O vermelho. <risos> eu sou muito decidida. Eu vou pegar com um pincel aqui na bala direto e vou usar o vermelho do batom, como se fosse uma sombra. Eu apliquei aqui no cantinho interno e levei daqui até o meio, aplicando bem a cor, só com pressionadinhas, não tô arrastando. Que vale a mesma máxima, é com a mão bem levinha, não é pra enfiar o pincel dentro do olho é só pra ir dando umas batidinhas bem de levinha, se quiser fazer com os dedos também, pode fazer com os dedos, não tem problema nenhum é que eu tô tentando fazer de um jeito bonitinho usar as coisas que eu tenho de verdade, se eu fosse fazer só pra fazer, eu ia fazer com o dedo também, que eu acho mais prático mas eu tô me desafiando aqui a testar coisas diferentes meu único medo é depois disso aqui não sair do meu olho eu ficar com os olhos meio vermelhos. Mas é, tu ficar em casa não tem problema. Mais um pouco. Outro olho. Uma coisa que eu tô pensando agora que eu queria muito ter e eu não tenho é um delineador. Ia fazer toda a diferença. Mas eu não tenho ainda. No próximo vídeo talvez, daí eu compro um pra usar. Mas aí eu tenho que treinar a fazer delineado também, porque eu não sei fazer em mim mesmo. Sei fazer nos outros em mim não, olha que piada. E vou dar uma ajeitadinha na borda do outro olho que fica um pouquinho mais tortinha. Agora que eu já passei a cor. Nossa, e tá bem, bem também. Tudo bem, era isso mesmo que a gente queria. Que ficasse bem, cheguei. Será que eu consigo fazer hein, do, rojo, do vermelho escuro pro vermelho claro? <risos> Não vou testar isso hoje que eu vou me melar inteira. Vou pegar aqui da paleta da Panvel esse marrom mais escuro. pra fazer a parte de fora e esfumar um pouco esse vermelho. Vou pegar com o meu pincel mais fininho da paleta. Eu tô só com a luz natural aqui, então às vezes eu fico meio virando, que é pra pegar mais luz no meu olho pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo. Vou depositar ali o marrom nos dois olhos. E agora, eu vou pegar um pouquinho do marrom mais claro que eu usei antes. para fazer o côncavo de novo, esfumar isso e unir as duas coisas tudo juntinho. Música sei bem mais já é uma diferença desse Pra esse aqui que tá esfumado viu como é, é muito sutil mas fica muito mais bonito eu fico chocada com essas coisas aí eu não tô acostumada sabe eu não faço tanta maquiagem então eu fico muito que lindo que fica e quem faz sempre já ah tá eu já sei que vai ficar assim Dedo mesmo vou pegar essa sombra mais champanhezinha aqui do, da ponta e vou passar bem quente a sobrancelha pra dar uma limitada nesse olho aqui, e aí eu vou esfumando com o próprio dedo mesmo para dar uma iluminada. Vou aplicar mais um pouquinho só do vermelho bem no centrinho, assim, do, do olho. para dar uma ressaltada na cor. Só aqui, bem no centrinho. E não fazer muito uniforme também, já bem... de levinho para só dar uma ressaltada, não ficar marcado. Gente, eu tô me sentindo muito experta em maquiagem, porque eu não sei fazer nada. Tô dizendo aqui os negócios que eu nem sei se é o certo. Mas tá funcionando, isso que importa. Aí, os dois olhos estão esfumadíssimos. Vou pegar meu pincelão aqui, vou tirar esse aqui, aqui de baixo. Esse pincel que tá limpo, eu não usei ele pra nada ainda é um pincelzinho fofo eu vou fazer aqui no canto um, uma limpezinha pra ficar mais puxadinho esse olho e é só com o pincel limpo mesmo que é só pra tirar o excesso do pó que ficou acumuladinho aqui e aí eu só dou um um truque pra dizer que eu fiz um puxadinho que não exige ó, ali Apaguei aqui o cantinho, dos dois ladinhos. E agora, lápis. aí eu não sei se eu passo lápis ou se eu faço um pouco do vermelho pra ficar diferente. Vou passar um pouco do vermelho. Aqui é tudo assim, eu não sei, eu vou fazer o que é menos óbvio, que eu não faria. Então... Passar um pouquinho de vermelho na linha de baixo, na linha dos cílios, pra dar uma delineada. E passo só até o meio do olho. Do lado de fora do olho, aqui no cantinho, eu vou usar a mesma, o mesmo marrom mais escuro que eu usei. Vai ter que ser com esse pincel aqui mesmo. E assim, é sombra, então vai com cuidado para não enfiar a sombra dentro do olho, porque daí tu vai lacrimejar e vai estragar tudo. E isso serve para mim também, porque eu sou dona de enfiar o pincel dentro do olho. Aqui, bem no cantinho, e ligando com essa sombra vermelha. Olha, tá. Agora vamos para o toque final, que é o rímel. Meu rímel é o Extra Volume da Vult. Ele disse ser a prova d'água, não acho que seja, porque já me borrei bastante com ele. Então, vamos lá. Isso não vai aplicar sem estragar o que eu já fiz, porque eu sou dona de enfiar o rímel na pálpebra Eu vou esperar dar uma secadinha pra passar de novo nesse Enquanto o rímel dá uma secadinha Eu vou passar meu contorno eu não ficar com essa cara chapada Cadê? Não riu no meu pincel, tá? Meu pincel de contorno perdeu o cabo Então eu uso ele assim mesmo Meu contorno é muito velho Eu tenho que comprar um novo Eu só não criei vergonha na cara ainda Opa! Esse aqui é o... Golden Beach Glow, da Make Be, eu não sei se ele já não foi descontinuado, provavelmente já foi, e eu uso só essa parte aqui de baixo, que é o, a parte opaca. Eu pego com o um pincel apretadinho, dou uma esfregadinha aqui, e marco a minha bochecha. Vou tirar esse cabelo. Aí eu marco aqui. Só uma marquinha mesmo. Yeah. E aí eu marco o outro lado também, sem pegar mais produto. Que é só pra dar uma marcadinha de life. <música> Já dá uma diferencinha no vídeo, né? Um rostinho mais delineado. E pego mais um pouco para marcar o maxilar. Eu amo fazer isso, para mim, eu acho que faz dessa diferença, não sei se vocês concordam, se vocês estão vendo essa diferença aí, mas para mim faz, eu me sinto melhor, hum a bochecha marcadinha e maxilar contornado. Aí eu vou usar o blush mosaico da minha make, esse é a cor 1, e eu vou pegar todas elas, menos o contorno aqui, que ele é mais escuro. Então eu pego só essa partezinha de baixo mesmo, é só para dar um brilhinho na bochecha, bem estreto. E se pegar o contorno, ele acaba ficando um pouco mais marcado, fica é meio que um bronzer. <música> Esse pincel é da Macrylan, ele é um pincel chanfrado. Ele não tem nome nem número porque comprei numa uma lojinha de bijuteria. Então, não dá pra exigir demais dele também. Vou pegar mais um pouco. Porque ele é meio dificilzinho de sair. E aí, vou aplicar. Agora sim. <risos> E fica realmente um brilhinho bonito. Eu adoro ele. E eu acho que essa cor combina muito com o meu tom de pele. Então, <risos> comprei no escuro, mas vai dar certo. E... De pele é isso. O olho, eu vou passar agora mais uma camadinha de rímel. E aí eu já volto. E... A minha make tá quase pronta, nos lábios eu não sei o que eu vou usar. Eu tenho alguns batons nude, eu tenho vermelhos, tenho várias cores, mas eu não me sinto muito confortável com nenhum deles, pra falar a verdade. Então, esse batom, eu vou usar esse aqui, que é o meu checkmate da Maybelline do Color Sensational. Ele tá no fim do fim, mas eu vou aplicar esse aqui. Ele é um tom mais nude Que eu me sinto um pouco melhor, eu não gosto muito de um tom muito chamativo Quando eu tô com o olho muito tudo, então eu tento dar uma balanceada acharam da minha maquiagem dos meus da minha habilidade de make me conta aqui embaixo se tu gostou se tu quer ver algum outro desafio me aí com alguma cor, vamos tentar fazer uma coisa diferente aqui e eu não tô saindo completamente da minha zona de conforto então se tu gostou deixa teu like, te inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até tchau